Olá! Para se registrar no site do Web of Science, você deve clicar em Entrar, Registro e digitar seu e-mail nos dois campos e clicar em Continuar. Feito isso, Basta você preencher todos os campos com seus dados, aceitar as condições e clicar em Enviar Mudanças. Bom, é isso e obrigado!